Foi? Aleluia! Aleluia! Graça e paz! Amém! Glória a Deus! Você pode responder, viu, amada? É. <risos> Aleluia! Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos, vamos orar. Nós estamos aqui desde sete e meia. Nós fizemos a nossa função. Oramos e nós vamos dar continuidade em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez por você. Orar pelas pessoas que me pediram oração também. Né, nós estamos orando pelos profissionais de saúde, né, nós estamos orando pelos profissionais de saúde, uma vez que estão chamando né, esse povo de linha de frente, e nós estamos pedindo que a mão do Senhor esteja sobre eles, para guardar, proteger, né, os familiares também, em nome de Jesus. Quero agradecer a sua presença aqui, agradecer você que está chegando aí pelo, pelo Youtube, ou você que está chegando aí no, no Facebook, né, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero gerar em Deus aqui né, uma atmosfera favorável, eterno, para que Ele possa nos abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, né, abençoar o seu coração, abençoar a sua mente, trazer a esperança, porque a nossa esperança nunca morre, né, o povo aí de fora diz que a esperança é a última que morre. né? Mas a nossa esperança não morre Na verdade a nossa esperança ressuscitou No terceiro dia e vive Está à destra de Deus Pai Então a nossa esperança não morre Porque a nossa esperança é Jesus Cristo Então nós vamos orar ao Senhor mais uma vez é, Quero Agradecer a Deus Pela vida Pela sua vida, é, agradecer, a vida a, agradecer a Deus pela vida é, Da irmã Rosimere né, Da filha dela que está fazendo aniversário A Rosimere fez ontem A filha faz hoje eu quero agradecer a Deus é, por tudo isso, em nome de Jesus. Então, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, bendito seja o teu nome, Senhor, nesta hora. Nós agradecemos o seu nome, porque o teu nome é santo. Nome, ó Deus querido, ao qual é dado, ó Deus querido, debaixo dos céus, em cima da terra e até debaixo da terra, ó Pai querido, o nome pelo qual todos os joelhos vão de se dobrar um dia, Senhor. E nós, ó Pai querido, estamos aqui, porque nós queremos te dizer, Senhor, que o nosso coração já se rende a Ti, a nossa mente já se rende a Ti, Senhor, para nós prestarmos um culto, ó Deus querido, racional a Ti, um culto, ó Deus querido, que nós queremos prestar, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda glória, toda manifestação de adoração, ó Deus querido, se introniza, ó Deus querido, neste lugar aqui, ó Deus querido, que a Tua presença seja notória, ó Deus querido, nesta hora, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que onde há dois ou três reunidos por algum negócio, em Teu nome, o Senhor se faz presente, e há, ó Deus querido, neste momento, nesta hora, pessoas, ó Pai, que reunidas em Teu nome, Senhor reivindicando, ó Deus querido, os céus na terra, como a Tua Palavra diz, Senhor, que seja feita a Tua vontade, ó Deus querido, tanto nos céus como aqui na terra, Senhor. Que os céus venham, ó Deus querido, que possamos viver a Tua glória, ó Pai querido, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Ó Deus querido, nós queremos rogar-Te, ó Deus, pelas pessoas que estão trabalhando, ó Deus querido, nos dias de hoje nos hospitais que o Senhor possa visitar cada um na sua particularidade, ó Deus querido, e criar um manto de invisibilidade, ó Pai querido, através do sangue de Jesus, para que essas pessoas, ó Pai querido, sejam imunes, ó Deus querido, a qualquer tipo de infecção, Senhor, em nome de Jesus visita as pessoas que estão, ó Pai querido, lutadas nos dias de hoje, Visita, ó Pai querido, aqueles que estão no leito, ó Deus querido, dos hospitais. Que o Senhor possa, ó Deus querido, dar ordem aos teus anjos a respeito dessas pessoas. Para que essas pessoas sejam tomadas de poder pelo Senhor. E elas sejam curadas para a manifestação da tua glória, Senhor. Visita, Pai querido, meu irmão Dejaí, ó Deus querido, no hospital do Saracuruna. Visita agora com um forte, ó Deus querido. Eu não sei o que o levou até aquele lugar, mas eu quero, ó Pai querido, reivindicar, ó Pai querido diante do Senhor, não porque merecemos, Senhor, não porque estamos dando ordem a Ti, mas porque nós reconhecemos que temos autoridade no nome de Jesus, e tudo quanto pedimos ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor, Deus querido, há de nos conceder. Se eu tiro a minha daquele hospital, Deus querido, com saúde. Em nome de Jesus, assim como a tia Lourdes, Senhor, visita, Pai querido, ela lá naquele hospital, Senhor, e tudo aquilo, ó Deus querido, que está no seu estômago, ó Deus querido, que está, Pai querido, na sua barriga, ó Deus, como uma massa, como um nódulo, um Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa confundir os médicos, ó Pai, cura ela, ó Deus querido, que ela perceba nitidamente que foi a mão do Senhor que fez isso que assim, ó Deus querido, ela seja feliz para a glória do teu nome, Senhor. Assim, ó Deus querido, visita, Pai querido, as pessoas, ó Pai querido, que estão enfermas, Pai. Que o Senhor possa visitar o irmão João, ó Deus querido, visita, ó Deus querido, e traga, ó Deus querido, a cura sobre ele. Ó Deus querido, que o teu arracodeste possa soprar, ó Deus querido, o fôlego da vida, Pai, para que ele não venha mais sentir falta de ar. Ó Deus querido, visita, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Guarda, Pai querido, o coração, ó Pai, de todos aqueles que pediram oração no dia de hoje... Que essas orações, ó Pai querido, sejam um incenso aromático diante do Teu altar... Ó Deus querido, a oração dos santos... Ó Deus querido, reunidos para a glória do Teu nome... E que o Senhor possa respirar gostoso nos céus... E o Senhor possa levantar os céus... E ó Pai querido, estender as Tuas mãos poderosas para o nosso lado aqui... E se de fato, ó Deus querido, como a Tua Palavra diz... Que a terra é a estrada dos Teus pés... Ó oh, Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, coloca o um dedinho pequeno aqui em Vila São Luís, Senhor, para que possamos sentir, ó oh, Pai querido, o poder da Tua glória, o manifestar do Teu Espírito em curar as pessoas, Senhor. Entrando, ó oh, Deus querido, nas famílias, nas casas de Vila São Luís e fazendo valer, o ó Deus querido, Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Pai querido, meu tio Isaías, que pediu oração, o... O devanil, Senhor, que pediu uma oração, Senhor Deus. Meu primo, ó Deus querido, que está online conosco nesta hora. Ó Deus querido, o juvenil, abençoa ele, guarda ele, protege o Roberto e Isaac. Ó Deus querido, guarda aquela família, ó Deus querido, em nome de Jesus. Visita, Pai querido, a Conceição, ó Deus querido, que está conosco o Toninho, ó Deus querido, visita os rins ó Pai querido, em nome de Jesus e que o Senhor possa fazer funcionar aqueles rins agora Pai, que o Senhor vá dando funcionamento para que esses rins possam filtrar o sangue, o sangue, ó Deus querido Fazer assim com que o coração possa bombear ó Deus querido, com mais tranquilidade, ó Pai, visita Ele, traz vida na vida dEle, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus querido, possa guardar cada pessoa, Senhor, visita a irmã Luzia que nós tivemos ali na casa dela no dia de ontem, ó Deus querido, obrigado pela saúde dela, pela vida dela. Deus, que o Senhor possa visitar, ó oh, Pai querido e irmã, bem vindo também, ó oh, Deus, visita as pessoas que nós não temos contato por conta que estamos em casa, e ó oh, Deus querido, nós não estamos, ó oh, Deus querido, com esse contato direto com as pessoas, mas que o Senhor possa visitar o coração de cada um, Senhor, visita o coração daqueles que estão afastados do Teu. Aqueles que estão afastados da tua casa Deus, não por causa do, do Coronavírus, mas por causa Deus querido, do inimigo Deus querido, que tem cegado o entendimento Das pessoas, visita Deus Visita Deus Visita e traz a cura Deus visita e traz a reconciliação, Senhor, visita, Pai querido, e traz, ó Deus querido, conforto, a paz, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós oramos nesta hora, Pai, que nós queremos, ó Pai querido, abençoar a todas essas pessoas, em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, amém. Podem sentar, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa ser contigo, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja com a tua casa, com a tua filha. Que o Senhor seja em nome de Jesus. E que você seja, e que você seja feliz, para glória do nome do Pai. Samuel capítulo 30. Glória a Deus. Samuel. Capítulo 30. Ah, aleluia. Primeiro, Primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Deixa eu quieto. Estou conseguindo fazer o que eu quero. O computador está me dando uma surra. Primeiro Samuel, capítulo 30 ouviram essa história, mas eu vou falar mais uma vez. Uma história é, uma história que, que Samuel conta de Davi. É, na verdade, antes de acontecer né, o, o capítulo 30 aqui, a narrativa, a narrativa do texto de 1 Samuel, Junto ao rei Aquis, que esse era o rei dos, filhos, dos filhos teus, né? E ele vai para lá e ele, tenta, ele se enganja no, no exército dos filisteus e, e estava queimado a fogo. E as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. E então, Davi, o, da, então, Davi e o povo que se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram até que neles não havia mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, a Jerisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelito, verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Se esforça no Senhor, o seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se não souber o que pensar, pense em Jesus! Jesus! Jesus, se você for um pouquinho mais pentecostal, pense em Yeshua, Yeshua, Ramachia, Jesus Cristo, Messias, a tua palavra é lida, Senhor, e nós queremos que a tua palavra venha, ó, Pai querido, ao nosso coração e possa tocar, ó, Pai querido, o nosso espírito, Senhor, possa tocar a nossa alma e cativar a nossa mente diante do teu altar, para que tudo quanto o Senhor quiser falar conosco, a nossa mente possa estar alerta e o nosso coração possa estar receptivo, e depois, ó, Pai querido, de termos ministrado por esta palavra nós queremos, ó Pai querido, confessar para ti, que queremos ser pessoas diferentes, Senhor, ó Deus querido muda tudo quanto o Senhor quiser mudar ó Deus querido, faça a tua vontade prevalecer, e que a tua palavra Deus querido, não venha só aqui em Vila São Luís, mas que ela possa chegar aos quatro cantos, ó Pai querido todos aqueles, na casa de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, oh Deus querido, que vão ouvir depois, ó oh, Deus, em nome de Jesus, que a tua graça e o teu amor, Senhor, que a tua bondade, ó oh, Deus querido, possa vir sobre a vida dessas pessoas. Que a força do Senhor, assim como o Senhor esforçou o Davi, assim como o Davi se esforçou em ti, assim como houve forças em Davi para re reagir ao dia mal, assim haja na vida dos meus irmãos, ó Pai querido, força do Senhor para reagir aos dias maus. Em nome de Yeshua Ramashi, oramos, ó Pai querido, e já, ó Deus querido, abençoamos a cada um. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Então, aqui, querido, há um texto muito poderoso em Deus. E essa história, de fato, é o que nós acabamos de narrar. Não é? Davi estava muito, muito contente com seus homens, não é? e ele estava ali é, lutando, como ele sempre gostou de lutar, sempre gostou de combater, mas ele sempre tinha na sua cabeça a promessa. Qual promessa? Que um dia Davi seria rei. Porque o próprio Samuel havia ido na casa de Davi, e havia ungido Davi, rei de Israel, só que ele ungiu Davi, Davi ainda moço, e Davi depois ele vai para o palácio, depois vai ter toda aquela história né, de Davi é, indo para o palácio, vencendo Golias, depois de estar no palácio, depois da perseguição de Saul, depois da perseguição de Saul, Davi vai se, a, se aliar aos filisteus, depois desse alinhamento com os filisteus, onde Saul morre, Davi volta para Ziláquio, e aí, nisso que o fazer Paziglaga, ele chega lá, ele encontra essa história, ele encontra esse panorama, né? um panorama, na verdade, de pavor, um panorama de medo, um panorama que não estava agradando aos olhos deles. Né? Afinal de contas, quem gostaria de sair para trabalhar né? e quando voltar, ou do trabalho, escutar uma notícia ruim que aconteceu alguma coisa em casa, não é isso? É, semana passada mesmo eu estava aqui né, E isso foi isso, Hoje é quinta Isso foi no domingo E o meu pai deu febre né, Todos sabem que meu pai está na minha casa E aí a Jorgina mandou né, Uma notícia para mim ó. Ah não, isso, isso na verdade nem foi Nem foi domingo, perdão Isso na verdade foi terça-feira que eu vim aqui na igreja Que eu coloquei aquela, aquele refletor lá no banner lá fora E aí a Jorginal é, O teu pai ficou com febre mas meu pai não tinha motivo nenhum para ficar com febre. Falei, tranquilo. Aí peguei e fui para casa. Né? E graças a Deus não foi nada. A febre do meu pai passou. E, e ele também tá bem. Né? Não deu mais febre. E eu acredito piamente, que ele vai continuar assim bem. Em nome de Jesus. Mas ninguém quer escutar uma notícia ruim. Né? Porque depois que ela deu a notícia que meu pai estava com febre, eu para casa. Né? Eu nem fiz o que eu tinha que fazer o restante da luz aqui de fora e a luz ali está escura. Mas enfim, o que eu quero dizer isso para você é. Que ninguém quer escutar uma notícia ruim Imagina agora Davi Foi para o seu trabalho junto com seus homens Quando eles voltam para casa, quando eles voltam para a cidade de Ziglag Chega lá tá tudo uma destruição né? Então logo eles, Que Davi chega a Ziglag Ele vê ali Esse panorama que nós narramos aqui Então vamos ver aqui, irmãos, através Desse texto, o que Davi E os seus homens encontraram né, Ali em Ziglag O que Deus colocou no meu coração A respeito desse texto naquilo que Davi encontrou quando chega nesse panorama, quando chega né, vislumbrando todo esse mal né, que os ameriquitas fizeram para eles, a primeira coisa que entendo, com base no texto, é que Davi encontrou ali a desconstrução do seu projeto de vida. O que Davi e os seus homens encontram ao chegar em casa é a desconstrução do seu projeto de vida, porque provavelmente, Davi vai se enganjar em um exército, porque Davi precisava de recursos, e todos sabiam, né, naquela época de guerra, que eles iam pra guerra, e quando eles venciam, havia os despojos, e os despojos eram divididos entre os homens que estavam trabalhando na guerra, então Davi, como qualquer pai de família, né, Davi, como qualquer homem da casa, é, mulher da casa, né, que é o meu caso lá, é a mulher da casa, que a minha mulher que é rica, né, então e aí é, sai para trabalhar e quando chega em casa eles querem ter né, o conforto lá, querem ver os filhos sorrindo, né, querem ter todo ali, né, desfrutar do bem-estar de casa, desfrutar do bem-estar da família, né, ainda mais no mês de maio, né, quando as pessoas têm a expectativa de ser mesmo de maio, mesa da família. Né, Davi provavelmente ele estava com essa expectativa de vida, uma vida melhor. Uma vida né, que não estava com mais perseguição de Saúl, mas uma vida que eles iam viver em Ziglar, uma vida boa. Mas o que nós aprendemos exatamente a respeito disso, dessa desconstrução do seu projeto de vida, o que o inimigo querido ele veio fazer na vida das pessoas foi exatamente isso. Ele veio desconstruir aquilo que Deus havia construído há muito tempo. Deus construiu uma vida para nós vivermos, mas o diabo ele veio exatamente destruir a construção de Deus nessa terra. Porque se a palavra de Deus diz que o mundo já é um maligno, o maligno pega a nossa mente, o maligno pega a mente das pessoas e começa a tramar na mente das pessoas para que as pessoas não vivam não vivam a, real, a real vida que Deus tem para elas. E agora aqui, o que o inimigo faz é exatamente isso. E ele vem destruir, e aqui no caso de Davi, os amalequitas eram os seus inimigos, e eles chegam ali e ele destrói. Eles, destrói, eles, não, eles não, não só destroem as casas, eles não só colocam fogo nas casas, como também levam cativo aquilo que a casa tem de mais precioso. O que uma casa tem de mais precioso? A televisão de 55 polegadas. O que a casa tem mais de mais precioso? O um piso novinho de porcelanato, que a criança não pode brincar com o carrinho porque arranha. O que a casa tem de mais precioso não são as coisas, não é a televisão de 55 polegadas, mas são as pessoas. E, e o que os amalequitas fazem aqui com esses homens é elevar aquilo que era mais precioso para eles, as suas esposas e os seus filhos. O que é mais precioso no seu lar são as pessoas que estão lá. Uma casa sem ninguém dentro não tem valia de nada. É por isso, querido, que quando nós vamos embora daqui e nós só voltamos aqui né, no outro dia, né, estar nesse lugar se eu estiver aqui. Deus só está lá na sua casa porque tem gente lá. E tem gente lá temente a Deus. Tem gente lá que ama a Deus. Tem gente lá com coração em Deus. Porque se lá na casa não tiver alguém que é temente a Deus, com coração em Deus, e que perde a presença de Deus, Deus não vai estar lá. Alô? Então, o mais precioso na sua casa é você. Diga amém. amém. amém. É? Foi exatamente o que aconteceu aqui em Zilá. Quando Davi chega em Zigliai, no verso 2 e o verso 3, vai dizer que os amalequitas levaram as mulheres cativas né? e levaram os filhos deles e eles colocaram fogo na cidade. Então imagina que agora o projeto de vida desses homens está sendo destruído. Se eles estavam ali, talvez embolsando uma casa, se eles estavam ali fazendo a casa ficar mais bonita, né? se eles estavam ali preparando um quarto a mais para um filho, se eles estavam ali embelezando a sua casa, o projeto deles acaba de ser desconstruído. Se eles estavam ali naquela cidade fazendo algum tipo de, de empresa para ganhar algum tipo de recurso, como por exemplo, tapeçaria, né, ou, ou algum outro tipo de artesanato para eles ganharem dinheiro, para as mulheres ganharem dinheiro, agora está sendo desconstruído o projeto de vida deles, eles já não mais vão poder viver aquilo que eles estavam no coração para viver, por quê? Porque o inimigo conhece o coração das pessoas também, o inimigo conhece o coração esperançoso, o inimigo conhece o coração quando está cheio de vida, quando o coração está projetando. O inimigo querido, ele não precisa que você chegue numa ponte, o inimigo não precisa que você chegue na beira do abismo e queira pular. O inimigo só quer saber se você tem um projeto de alguma coisa, porque o que o inimigo quer fazer é exatamente desconstruir o seu projeto de vida. Eu lembro que a minha mãe contou, e eu lembro também alguma coisa quando eu tinha sete anos de idade, e que minha mãe me levou numa rezadeira, né? que antigamente né, tinha esse negócio de rezar, e a minha mãe levou na rezadeira, e eu tinha, eu era cheio de chagas, eu tinha um montão de chagas na, no corpo, né? um montão de, de, de ferida, e que nada curava, ia no, no médico, passava pomada, nebacetim, era uma pomada que eu usei muito, eu quase que virava emprestado de nebacetim, tomei muita medicação para aquilo curar, e nada de curar, até que então né? indicou uma rezadeira para minha mãe, minha mãe, ela sempre foi temente a Deus, naquela época estava desviada, ela me leva a rezadeira, e eu lembro que quando chegamos na rezadeira, a rezadeira perguntou para minha mãe assim, a senhora faz uma culpa? <risos> é, minha mãe não. Aí, alguém fez uma senhora. só que a senhora tem o um corpo fechado e caiu na criança, e quando ele fizer sete anos, ele vai morrer. Né? Simples assim. E aí ela, ela fez lá, um, indicou a minha mãe fazer lá um, um trabalho, né, uma oferenda E quando a minha mãe foi fazer essa oferenda Para que a entidade não, não me matasse Porque eu ia morrer com 7 anos de idade Eu lembro que eu fazia casinha perto de um coqueiro né, Numa esquina lá, onde minha mãe mora E aí, eu fazia uma casinha E quando minha mãe ia acender a vela, o vento entrava e apagava a gente fazia a casinha de outro jeito, o vento estava apagado. Não tinha jeito de fazer uma casinha que minha mãe conseguisse acender aquela bendita naquela vela. Né? Eu sei que a minha mãe ficou com raiva, irmãos. A minha mãe ficou com raiva e ela deu um bico naquela vela e falou, eu não preciso disso, porque eu tenho Deus. E aí, dali em diante, a minha mãe resolveu ir para a igreja. E, irmãos, depois que minha mãe entregou o coração dela para Jesus novamente, depois que ela voltou para os caminhos do Senhor... Aquele que estava condenado a morrer por sete anos de idade, pela boca do inimigo, hoje tem 47 e sete anos. Não é? Então, isso são 40 anos atrás. E o diabo ele não fica satisfeito com as coisas. E ele sempre, ele sempre quer arrumar um jeito de destruir o projeto de alguém. Ele sempre quer jogar areia, né? Ele sempre quer jogar areia. Ele sempre quer arrumar um jeito de, de fazer com que as pessoas... Elas não vivam de acordo com aquilo que Deus tem para elas. Ele sempre vai arrumar um atalho para alguma coisa, para as pessoas não seguirem o verdadeiro caminho. Então, o que, que o inimigo coloca na frente das pessoas? Um atalho. Às vezes as pessoas querem seguir o caminho chamado Jesus, porque o caminho chamado Jesus leva ao céu. Mas aí alguém vem com uma religião e fala assim, vai por essa religião aqui que você chega no céu mais rápido. Para o céu não tem atalho. Não é igual ir para a casa da vovó, na chapeuzinho vermelho, né? Chapeuzinho vermelho vai para a casa da vovó, aí o lobo do mal pega um atalho e chega primeiro do que a chapeuzinho, fica no lugar da vovó e quer pegar chapeuzinho vermelho. E o céu não tem atalho, só tem um caminho para o céu. Alô? E Davi agora, Davi está frustrado. Mas Deus, ele dá aos corações, a sua, ao seu coração hoje... Deus traz a esperança de uma nova vida. Alô? Deus traz para ti a esperança de uma nova vida. E nós precisamos compreender isso, porque no capítulo 27, no verso de número 8, diz assim, E subiu Davi com os seus homens, e deram sobre os Jerus Jerusitas, e os Jerusitas e os amalequitas porque antigamente eram estes os moradores da terra desde desde como quem vai para sul até a terra do Egito. Por que eu li esse texto? Porque Davi, ele recebe a terra de Ziglague, de Ziga, só que na terra de Ziglague já havia os amalequitas, já havia um inimigo, não só os amalequitas, como também os jezuritas. E esses é que vieram reivindicar novamente as terras a Davi. Querido, quando você não firma em Deus... Quando você não coloca a sua casa em Deus... Quando você não bota a sua família em Deus... E se a tua família chega em algum lugar... E é naquele lugar já havia um inimigo da alma de alguém... Sabe o que vai acontecer se você não reivindicar indicar sua família diante de Deus? O inimigo vai querer ir contra a sua família... Assim como foi contra a cidade de Ziglag... A família de Davi... A família dos homens de Davi... O inimigo já estava lá... Eles vêm... Assumem a cidade... E eles simplesmente viram as costas para o inimigo, sem deixar homem nenhum na cidade. Só deixou as crianças e as mulheres. Vigia nessa terra. Se pudesse, pudesse e, falar e... isso para é Davi hoje, né? Vigia nessa terra, Davi. Davi tinha que ter deixado alguns homens lá de guerra. Ele não podia virar as costas para o inimigo. Nós não podemos, queridos, simplesmente virar as costas para o inimigo. Se nós temos hoje um inimigo invisível, que as pessoas... Estão é, mais temendo Ao Covid-19 do que temendo a Deus Estão tem medo A gente não tem que virar as costas Quer usar máscara? Tem que usar máscara Bote a máscara Tem que lavar as mãos com sabão Mais do que usar o álcool em gel Lava as mãos mais do que o álcool, o álcool em gel Tem que andar com álcool em gel no bolso Para se limpar Faça isso Tome todos os cuidados devidos Mas deixa eu te falar uma coisa Se você não temer a Deus, de nada vai adiantar se não temermos a Deus, se nós não colocarmos o nosso coração esperançoso, na esperança que Deus pode nos guardar, e sermos precavidos e não virarmos as costas para o inimigo, Deus vai nos dar o livramento, Deus vai nos dar o escape, Deus vai te trazer forças, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Provérbios 23, 18 vai dizer, o teu futuro será bom e a tua esperança não será frustrada. Alô? Mas você precisa estar em Deus. Mas os que os, os olhos de Davi, os olhos dos seus homens agora estão vendo, literalmente não está agradando ao coração deles. Quando eles vêm da guerra, quando eles vêm do trabalho, que eles chegam em Saindo fumaça, aquilo não agrada os olhos dele, porque a cidade é queimada, sabe? As circunstâncias, as coisas que estão à volta não dá esperança, dia rouba a esperança das pessoas. As pessoas estão muito bem, mas daqui a pouco vem uma praga para, sabe, destruir a família, para destruir a vida das pessoas. Imagina a cidade agora de Davi queimada, imagina a gente sem dinheiro. Né? Veio, veio o Covid e bota todo mundo em casa, as pessoas em casa não vão trabalhar, não vai trabalhar não tem dinheiro, se não tem dinheiro não compra para comer. E aí como é que você sobrevive? Sabe, essas coisas que nós temos olhado no dia de hoje, a falta de dinheiro, né? essa cidade de saqueada, essa cidade nossa corrompida, a violência, porque antes do Covid era violência, estava né? muito aflorada. Agora, esse, essa pandemia, e não só a pandemia, como o descaso também, porque há o um descaso. Eu não quero entrar aqui no mérito a respeito dessas coisas. O que eu quero entrar no mérito aqui é que o seu coração precisa ter esperança. E a tua esperança não pode estar no meio de alguma coisa que tenha política, porque Deus ele não é um político que venha fazer com que você se sinta bem, mas Deus é um ser todo poderoso Que te cuida como pai Para que você tenha um coração esperançoso Para que a sua esperança Esteja no lugar certo Talvez você como Davi Nunca imaginasse que isso fosse acontecer Eu acho que as pessoas Já pensaram assim Eu já vi de tudo Não tem mais nada para acontecer Mas quando as pessoas pensam que já viu de tudo Sempre tem alguma coisa diferente para acontecer eu acho que Davi, nessa hora, não esperava, em momento nenhum, ele chegar naquela cidade. Até porque a fama de Davi era muito grande. Quem, quem se atreveria? Hã? Quem ia se atrever? Mas ele não esperava. Assim como muitas pessoas não esperam acontecer algo desse tipo. Assim como muita gente não espera, de fato, que Jesus esteja voltando. Né? Da mesma forma que a destruição pode chegar Jesus também pode chegar Porque a palavra de Deus diz que ele vem até como um ladrão Como assim como um ladrão ele vem como um ladrão? Não, ele vem parecendo Por quê? Porque o um ladrão você não sabe a hora que ele vai invadir a sua casa E Ele não vai em nome é de Jesus Mas ele vem exatamente assim Tu não sabe a hora, por quê? Porque as escrituras vão dizer que se o pai de família Soubesse a hora que o, o ladrão vinha O pai de família ia ficar de guarda ia ficar de plantão assim é a vida do filho do homem, temos que estar alerta, temos que estar de plantão temos que estar orando, nós não podemos detubiar, porque a qualquer momento Jesus aparece o céu se rasga e ele desce e quem estiver de fato, de, de acordo com a dispensação do Espírito do Senhor no século 21, esses vão ser arrebatados, esses vão ser levados como a igreja gloriosa de Jesus pelo menos, querido, é o que eu creio nas Escrituras, é por isso que o teu coração precisa ter esperança no Senhor talvez a tua cidade de Cisagre já tenha sido destruída, já tenha sido atacada já roubaram a sua esperança a sua alegria, a sua paz O que tem te angustiado nos dias de hoje, meu amado, minha amada? Como está o seu coração? Está cada vez mais entrando em um quarto escuro, porque hoje eu quero profetizar na sua vida que a paz do Senhor vai inundar tão forte a sua vida que o que vai trazer para a sua casa é luz, é claridade, a glória de Deus vai brilhar aí no seu lar, na sua família, na sua casa. Alô? Mas eu tenho uma boa notícia, aleluia. A boa notícia, querida, é que Jesus Cristo, ele veio desfazer a obra do diabo. Se o diabo vem matar, roubar e destruir, o que Jesus veio fazer foi desfazer isso. Então se o diabo te roubou, Jesus te restitui. Se o diabo roubou a tua alegria, Jesus restitui a tua alegria. Se o diabo destruiu os teus projetos, Jesus reconstrói para você ele veio roubar, matar e destruir. Mas tudo aquilo que está na sua vida, que o diabo matou, eu profetizo que o Jesus Cristo de Nazaré há de ressuscitar para a glória de Deus Pai. Alô? As pessoas precisam fazer igual aquele, aquele desenho, um desenho muito antigo que tinha é, na televisão. Nem nunca mais vi. Era o, o tal do he né? ele levantava a espada e ele dizia eu tenho a força só que em vez de você falar nos poderes que ele falava lá, você vai dizer assim eu tenho a força no poder de Cristo Jesus olha, né, Deus, porque as pessoas não sabiam que igreja significa trevas então as forças do Ribeira das trevas, mas a tua força é de Jesus, amém ai, ai, ai. a força que o Senhor traz sobre a sua vida a segunda coisa que eu quero falar para você essa noite, é que Davi encontrou ali a desonra. Além dele ter encontrado a desconstrução dos seus projetos de vida... Davi também encontrou a desonra. E você pode de encontrar a desonra. E você não encontra a desonra no meio de pessoas que você não conhece. Você encontra a desonra no meio de pessoas que você conhece. Quando Davi chega ali, no verso 6, a palavra diz que o coração dele se angustiou, porque o povo, os homens que estavam com ele, falavam em apedrejá-lo. Alô? Quando Jesus Cristo veio à terra, o que Jesus encontrou de alguns foi desonra. Porque Jesus veio trazer a vida, mas o que o povo quis foi matá-lo. Jesus veio trazer a honra. Jesus veio fazer com que o reino se prevalecesse. E Davi, quando chega ali na cidade e vê aquela destruição, ele encontra desonra. Muitas vezes mesmo estando debaixo do mesmo teto de frustração, somos a causa que as pessoas geram na nossa vida, desfavoravelmente, né, sem ao menos ter uma razão, ao menos ter uma causa, razão, para fazer ou te tratar da forma que tem te tratado. Davi, qualquer um poderia olhar nessa hora e falar, ele não merecia isso. E a desonra vem exatamente dessa forma. Às vezes, querido, você não merece Mas as pessoas lidam com você De forma desonrada Te maltratam Te menosprezam Não entendem O real valor da vida Porque às vezes dão mais valor às coisas, como eu disse no início né? Você pode até desonrar O seu filho, porque você botou Um piso novo E o teu filho, você deu um carrinho Mas ele não pode brincar no piso novo Alô? Deus, Ele não desconstrói as coisas para nós construirmos outras. Deus, Ele faz nova todas as coisas. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejado. Davi estava sofrendo no mesmo nível que os homens estavam sofrendo. Davi não estava em um lugar diferente. Mas então por que ele agora estava sendo condenado à morte? Assim como Jesus Cristo que veio e foi condenado à morte. Hã? Cuidado, querido, para que o inimigo não use você, não use as suas mãos para fazer a obra dele. Porque, às vezes, as pessoas dão lugar ao diabo. Mesmo a palavra dizendo para não dar lugar ao diabo, as pessoas dão lugar ao diabo. E aí o diabo usa as pessoas para maltratar as outras. Eu não acredito, querido, que na sã consciência alguém pegue e, e, e dê um tiro na outra pessoa. Eu acredito fiamente nessa hostes maligna daquilo que as pessoas falaram: eu ouvi uma voz, e de fato o inimigo fala exatamente para quê? Para destruir a vida das pessoas. Sabe? E aí, com isso, as pessoas acabam desonrando as outras. Quando Jesus Cristo voltou para a sua cidade de Nazaré e ele começou a curar as pessoas ali, sabe o que seus parentes começaram a falar? Ué, não que é esse aí o filho de José? Não é esse o filho de carpinteiro? Como assim ele está fazendo essas coisas aí? E o texto vai dizer que Jesus não fez obra maior ali por causa da descrença deles. Ou seja, por causa da desonra deles. Eles não acreditaram de fato. Ei, às vezes você está desacreditado aí na sua casa. Mas eu quero em nome de Jesus colocar esperança no seu coração. Porque hoje o Senhor traz honra na sua vida. Hoje o Senhor traz honra sobre a sua vida. Se tivesse de que culpar, querido, alguém a respeito dessas coisas, quem você culparia? Hã? Então, para de culpar os outros. Alô? Eu não sei o que fizeram com você, eu não sei aonde você se enfiou, porque as pessoas começaram a te desonrar, mas a verdade é, não fique culpando as outras pessoas. Sabe, querido, nós precisamos parar de querer entrar dentro de nós o um espírito de vítima. Nós não somos vítimas do acaso, nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós precisamos gerar no nosso coração a esperança que Deus tem para nós, para que o nosso coração possa literalmente ir contra a qualquer tipo de afronta do inimigo sobre a nossa vida. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Alô? Glória a Deus. Davi estava ali sendo afligido por pessoas que viviam com ele. E às vezes pessoas que vivem conosco nos afligem. Pessoas que estão no nosso meio. Além do inimigo, já saqueia tudo. E o povo ainda queria apedrejar. Imagina a angústia que Davi gerou no coração. Tipo assim, logo você... Hã? Logo você está fazendo isso. Né? O pai para com o filho. O pai que maltrata. Pensa a respeito do pai O filho que maltrata o pai O que o pai pensa a respeito do filho Logo você Eu podia esperar qualquer coisa De qualquer um, mas logo você Talvez tenha sido o sentimento De Davi com Saul Davi ali tocava sua harpa, O espírito maligno saía de Saul Saul ficava bem Daqui a pouco Saul pegava uma lança e jogava em cima de Davi Sabe querido às vezes a gente precisa entender isso no nosso coração E a gente, tem, a gente precisa, precisa entender que a gente precisa honrar as outras pessoas É por isso que um dos mandamentos com promessa é Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra Um dos motivos pelos quais coloquei o meu pai lá na minha casa é por causa da longevidade Quanto mais o meu pai viver, mais eu tenho a esperança de viver por quê? Porque eu honrei pai e mãe. Meu pai está com 84. Se ele puder chegar aos 94, estou lá para ajudar ele a chegar. Alô? Você está aqui? Por quê? Porque eu quero chegar aos 94. Eu já disse para essa igreja, né? e eu repito, quando eu chegar no céu, eu quero ver todo mundo lá. Hã? Porque significa dizer que vocês vão primeiro que eu. Alô? Você está aqui? Não tem de onde tirar dinheiro e logo alguém precisa de comprar um remédio. Olha a angústia. Já não tem dinheiro. Aí vai e acontece alguma fatalidade. Né? Não tem dinheiro para comprar o pão. Aí alguém precisa do remédio. Aí tem que ir lá pedir emprestado. É sempre acontece alguma coisa que vai além das nossas capacidades exatamente para nós nos humilharmos mais ainda. Sabe, circunstâncias da vida. Coisas que acontecem. Falta luz, falta o gás. Eu fiquei dois meses sem gás lá em casa. Né? Graças a Deus, o vizinho lá de cima, lá, né? mandou um, um forno elétrico. Né? A outra vizinha do outro bloco me prestou uma panela para fazer arroz. Né? A, a, a, aquele grill que nós sorteamos aqui, a minha cunhada que ganhou, aí já deixou logo lá em casa. Foi o período que a gente fez lá um churrasco, no um grill. Né? E assim foi, as pessoas nos ajudando sabe nós precisamos entender isso porque porque a nossa a nossa vida de honrar as pessoas nós somos honrados pelas pessoas porque se você quer honra você precisa liberar a honra sobre a vida das pessoas sabe porque se você entender isso no seu coração tudo que você quer para sua vida você precisa desejar para o outro se você não quer o mal para a sua vida, você não pode desejar para o outro. Ah, tomara que quebra a cara. Né? Comprou um carro novo, aquele poste está esperando ele. Sabe? As pessoas não entendem que, na verdade, você precisa abençoar e não amaldiçoar. Hã? Você precisa. Você não pode lançar uma maldição porque toda maldição é efeito bumerangue. Né? O cara lança, ela vai lá, vai lá, vai rodar, rodar, rodar, rodar, até a né? cai sobre a própria pessoa, e as pessoas não entendem isso, né? o mal, e depois no final de decidente vocês vão ver que o mal que eles fizeram a Davi, Davi vai persegui-los e vai, e vai vencer o inimigo, mas vamos adiante, a terceira coisa que Davi, né? ah, uma coisa que a respeito disso, da honra, é, é que nessa hora, a gente precisa lutar, é até lembrei daquela canção, daquela é, acho que era de Mila, eu não sei quem é. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é agora o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. né? Essa canção, ela vem exatamente nessa hora. Se Davi pudesse escutar uma canção como essa, naquela hora, era a hora de Davi dar a volta por cima. hã? Era hora de você ser fortalecido. Alô? Porque nós não podemos deixar com que as circunstâncias, com que as pessoas venham fazer com, com que a gente venha se afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe? E às vezes as pessoas ficam frustradas. Sabe por que as pessoas entram e saem de igreja e não permanecem nas igrejas? Exatamente por causa da frustração. Elas vêm com uma expectativa. E quando ela chega lá com a expectativa, elas vão, vão perceber nitidamente que na igreja depende muito mais dela do que de quem de fato está no meio dela, do que de quem está à volta dela. Quando você vem para cá. Essa palavra, essa palavra é Chazal. Ela foi escrita 300 vezes só no Antigo Testamento tá? e aqui, querido, não é diferente para nós, porque o que Deus está falando para nós é que você precisa se esforçar mais, se esforça mais, mas não é na sua força, se esforça mais, mas não é na sua capacidade, se esforça mais, mas não é na tua sabedoria. Alô? Se esforça mais, mas é no Senhor. Amém, amém? Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque o Pai está gerando aqui uma fala com o Filho. Amém? Amém? amém. Esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo, porque a esperança de Deus brota e faz brotar no seu coração. Porque o Senhor, seu Deus, é contigo. E por onde você andar, Ele vai estar contigo, como disse Josué 1,9. Em Mateus 4, vai dizer que Jesus, ele começa a mostrar que é impossível, que é possível, perdão, que é possível vencer o inimigo, mesmo passando pela prova. Mateus 4, como assim, pastor? Porque o Espírito levou Jesus para o deserto. E quando Jesus estava no deserto, você ainda não chegou no deserto. Mas Jesus já estava no deserto. E ele já estava combatendo o inimigo. O inimigo falava uma coisa. Jesus pegava a palavra e dizia outra. Jesus ali em meio ao deserto. Passando fome. Ou seja, porque ele estava em jejum 40 dias. E ele foi tentado pelo inimigo. Mesmo assim ele venceu o inimigo. E aí, E sabe o que Jesus faz com você? Como ele diz em Mateus 26. Jesus venceu ali o Getsemane na cruz do Calvário. E se Jesus venceu... Tudo é possível para aqueles que creem. Se Jesus venceu, Ele faz você de mim mais do que vencedor, diz Mateus 26, quando Jesus vai para o Getsemane, porque quando Ele sobe para morro, para o Jesus está ali angustiado, orando ao Pai, e Ele fala assim, se possível for, passa de mim esse cálice, se possível for, passa de mim essa pandemia. Se possível for, passa de mim esse Covid-19. Nessa guerra política, se possível for, tira essa vizinha do meu mar. Né? Tem gente que mas a verdade é essa. Alguma coisa angustiou Jesus ali, mas o pai permitiu que o filho cumprisse a sua missão Nessa terra, Jesus foi até o fim E você vai até o fim Em nome de Jesus Você vai suportar, você vai ser corajoso Você vai se fortalecer no Senhor Você vai ser fortificado Você literalmente vai usar essa palavra Lembrar de chazom E você vai ser ali fortificado Corajoso, valente Você vai ser fortalecido Vai estabelecer a força de Deus na sua vida Você vai ser literalmente Mais poderoso Porque tudo é possível Alô, senta aqui Davi Ele é gerado em Deus Ele é gerado um Homem segundo o coração de Deus Porque como Davi Deus não vai fazer diferente Comigo e com você Alô, se Davi, se Davi Foi fortalecido por Deus Deus te fortalece Se Davi foi protegido por Deus Ele te fortalece Olha o que aconteceu no texto, verso 7. E disse Davi a Abiatá, o sacerdote, filho de Amileque: Traze-me, peço-te, aqui o Efor. E Abiatá trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo e tudo libertarás. Você pode até consultar a qualquer outro a qualquer outro tipo de, de crença que você tem, mas a única resposta que você vai ter vem de Deus. Aleluia. Alô? A única resposta que você tem, ela vem de Deus. Ela vem da palavra de Deus. Até nesse próprio contexto aqui, no capítulo 27, aqui no capítulo 28, perdão, no verso 8, Saul ele foi lá, Saul o rei, ele foi consultar ali uma adivinha. Ele mesmo havia mandado matar os adivinhos. Sabe, as pessoas querem é, ir, ir para pessoas que adivinham a vida, que leem a mão, que fazem qualquer tripulia para saberem o futuro. Não compete nem a mim e nem a você saber o futuro. Compete a Deus saber. E Deus, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, Deus te dá o futuro que você quer. Deus dá o um futuro porque Ele já planejou o seu futuro. Deus já fez a sua vida dar certo. Deus já fez você ser mais do que vencedor. Vai passar pela luta, vai passar pela prova, mas vai sair dando glória a Deus. Aleluia. Alô? Vem para o texto. Para terminar, eu preciso acabar que eu estou me estendendo. Verso 9: Partiu pois Davi. E ele e os seus homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que fi ficaram atrás pararam, e seguiu os Davi, e ele e os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram atrás por não poder de cansado que estavam Passaram o ribeiro, ou seja Davi vai com 400 homens 200 agora ficam presos lá no ribeiro de beso Porque está todo mundo cansado Estavam cansados da viagem estão cansados de perseguir o inimigo Sabe, querido, às vezes Você conta com todos Que estão à sua volta Mas nem todos Contam com você Às vezes você conta com todo mundo Você pensa até que as pessoas Estão contando contigo Às vezes elas não estão contando com você Davi contava com 400 homens. Aonde ficou 200? Lá atrás. Ah, Davi. Uh, Davi, não vou mais, não, não aguento mais. Alô? Se tratava da família deles. Se tratava dos filhos deles. Mas nem por interesse próprio. Aqueles 200 queriam perseguir os outros perseguir os projetos que estavam lá na mão do inimigo. Alô? Querido, não deixa o teu cansaço te parar. Continue perseverando, continue orando. Cansou de orar uma hora? Comece a orar duas. Alô, por quê? Porque aí tu renova a tua força. Tá cansado de orar 30 minutos? Ora uma hora inteira. Tá cansado de ficar 5 minutos de joelho? Fica 10, fica porque 5 vai ser mole. Alô, tá aqui. Verso 18 para acabar. Olha o que, que aconteceu. Verso 18. Do texto Diz assim A palavra de Deus Assim livrou Davi Tudo quanto tomaram Os amalequitas Também as suas duas mulheres Livrou Davi e ninguém, e ninguém lhes faltou Desde o menor até o maior E até os filhos e as filhas E também Desde os despojos até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Alô? Sabe o que significa dizer? Significa que Deus vai te dar a vitória, mesmo tendo luta, mas vai te restituir tudo que o inimigo tirou. Alô? Você está aqui? A tua esperança ela volta, porque Davi agora traz a esperança de volta, ele traz literalmente, e você precisa gerar isso em Deus, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança, para de ver, querido, destruição na televisão, para de ver desgraça na televisão, para de ligar lá nos repórteres lá, para cada dia ouvir qual é o índice de mortos que existe, para, eu não estou preocupado com o índice de mortos, você sabia disso? Eu estou preocupado com isso de vida. Eu quero saber quem é que tem, quer ter a vida eterna. Eu quero saber quem é que está literalmente pelejando para viver e não se morrer. Alô? E você fica só trazendo para o teu coração tristeza, tristeza. Traga a, a sua memória e a esperança, porque a tua esperança não morre. E, já, e agora o que Davi traz com ele? Davi traz a alegria de volta, a alegria de ter os seus, a alegria de ver os filhos. A alegria de estar em casa novamente. Ei, tudo bem. A cidade pegou fogo. Caiu as casas. Mas dá para reconstruir. Porque em Deus tudo acontece. Alô? Em Deus as tuas forças voltam. Em Deus os seus sonhos voltam. Com Deus tudo é restituído. Com Deus a família é restaurada. Com Deus o casamento é saudável. Com Deus o marido volta, com Deus, a esposa da jeito. alô, senta aqui, aí, agora dizem quando a gente fala cinco vezes, que acaba mesmo, para acabar, verso 21, e chegando Davi, aos duzentos homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor eles saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Alô? Sabe o que Davi fez? Em aparente derrota, em eminente frustração, numa forte decepção, agora Davi começa a viver como mais do que vencedor. Alô? Talvez, querido, é o que está acontecendo nos dias de hoje a nossa volta. Mas você vai vencer. Sabe, as pessoas precisam parar de falar. Está no controle de Deus. Por que, pastor? Porque todo mundo sabe que está no controle de Deus. Agora, o que você está fazendo para que a tua vida fique no controle dele? Porque se você começa a desesperar, se você começa a ficar em pânico, se você começa a querer dar cabo da sua própria vida, se você começa a deixar de amar as pessoas, se você começa a viver aquilo te recompense, que o Eterno possa te abençoar e te guardar em nome de Jesus, eu quero despedir do povo aqui do, do Facebook, né, do Youtube, que você seja um abençoado em nome de Jesus, que o Senhor seja a tua fortaleza, fortaleça a tua casa e guarde o teu coração em nome de Jesus, que o Eterno seja isso na sua vida, que você tenha um final de semana abençoado, em domingo estamos aqui em nome de Jesus, ok? Fica na paz, Deus te abençoe.